A gente que escolhe os nossos governantes, então tem que ser respeitada as urnas. Né? Acima de tudo, foi uma escolha popular, a maioria votou e a maioria tem que ser respeitada nessa escolha. Segundo, são, é o fortalecimento das instituições de maneira que elas trabalhem, de maneira independente e com responsabilidade. Quer dizer, o judiciário tem que ter responsabilidade, o Congresso Nacional tem que ter responsabilidade. E o executivo também tem que ter responsabilidade. Os cidadãos também têm que ter a sua responsabilidade né, no sentido de defender é, a liberdade de expressão, de defender uma mídia que tenha uma isenção, que seja menos parcial, né, que a gente consiga ter é, uma democratização dos meios de comunicação, porque não adianta a gente falar que tem democracia num país onde 70% da mídia está concentrada na mão de quatro ou cinco famílias. Se você não tem informação democratizada, você não tem um pensamento democrático.